mais Água, tem mais sede, como você vê, eu já é a quarta garrafa, então eu me esqueci pra caralho das verdades. Nasci zerado de verdade, mas tem nego que não bebe nada e nasce bom pra cacete e tal. Então esses são os filósofos, né? Os caras que saem da caverna e tal, eu sou um beberrão, eu esqueci de tudo. E aí o que que aconteceu? A alma fica com o corpo um certo tempo, de acordo com Platão, esse delta T de vida é um delta T complicado porque o corpo atrapalha demais a alma é, a alma qual é a da alma é, para Platão é. para Platão a alma é, ela é um, um instrumento de conhecimento, né? de busca das verdades pela razão. É um instrumento de conhecimento. É, é a busca de conhecimentos que sejam é, universais, né? válidos para todos. Né? E, e, portanto, é, por exemplo, o eidos de justiça, a ideia de justiça, é a mesma de, desde lá até hoje para todo mundo. Essa é a ideia de Platão, né? É, não é assim, eu tive uma ideia, vamos comer pizza Não, não, não É, é um pouco diferente É alguma coisa, é, é, é, é, é, digamos um, um conceito mesmo Que se impõe é, universalmente e etc Muito bem, então essa alma O que ela gosta mesmo é de ir atrás das verdades Mas tem corpo que atrapalha Tem corpo que come esfirra Tem corpo que, que coisa, bebe, trepa seja, repa, pá, pá, pá, é Demandante E tem alma que passa a vida né? É, é, de decidindo o que, que o cara vai comer, o que, que o cara vai beber, o que, que o cara vai... Quer dizer, puta, aí é um destino pobre da alma. O destino rico da alma é saber que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Então, quer dizer, é, Então, é, o que, que fez Agostinho? Ele, ele, ele importou esse Platão para o cristianismo. Só que essa alma, que também é eterna em Agostinho e tal, tem uma preocupação única, que não é tanto a busca da verdade, é a salvação. É a salvação. Quer dizer, é, qual é o papel da alma? Conseguir para o homem a salvação. E, e, e essa salvação pressupõe uma vida eterna. Então, dentro dessa tradição, eu é, é, tenho fé e acredito na eternidade da alma. Né? E acredito, sim que essa eternidade da alma, ela é, é, deve ter a ver com, é, es, com, com as existências, com, com, com muita coisa que a alma experiencia e vive, e também decide, delibera, escolhe, etc., ao longo de uma vida terrena. Tá? É, porque se a, gente, se a gente sabe, por exemplo, que a Via Láctea tem uma estrela pra caralho, o Sol é só uma estrelinha de merda que vai apagar daqui a um pouco... Hum. E tal, e é bem gostoso acreditar numa, numa vida eterna, não é? Bom, é, é um argumento. É um argumento. É, o, o seu argumento, no fundo, é. Ó, é, oh, veja, eu gostaria é, é demais. Tão, é que tão te... bom, é tão bom, é tão bom, que dá a impressão que não é o que é, mas é o que gostaríamos que fosse, né? É. Mais ou menos isso. É, eu concordo, é o que gostaríamos de que fosse Mas assim, eu penso Por que, que pelo menos uma vez o que gostaríamos que fosse Não pode ser, não é? <risos> é. é. Gostaria muito <risos> Gostaria pra caralho Eu quero dizer o seguinte, é, não é que é uma estratégia de compensação É que a gente, claro, vive aqui E, e a vida de carne e osso É, um, é, um, é, um, é uma luta de boxe né? assim, Você apanha, apanha, apanha, apanha E amanhã você apanha, apanha, apanha, apanha né? E aí você começa a desconfiar você pega e fala, velho, isso aqui é feito pra se fuder. <risos> bom, então, como seria bom ir pra um lugar incrível? Pá, pá, pá, pá, pá. Então, é, é um desejo? É. É uma ilusão? É. Mas pode ser também um objeto de fé, uma convicção. E a partir daí, é, não tem muito o que, o que discutir. É uma fé. Você vai dizer, desculpa, mas isso é uma fraqueza da razão. Falo, Meu amigo, eu pra admitir a fraqueza da minha razão, você podia ter antes né eu né eu não, não tenho pretensão de nada né e por isso eu eu é, é, é, é, eu me escoro na fé eu diria que a fé é extremamente importante na minha vida eu vou te dar um exemplo cara aproveitar é, já que nós estamos aqui e também aproveitar aí esse sucesso de vocês incrível né